Olá, amigos, olá, queridos internautas, queridos telespectadores, queridos amigos do Brasil inteiro. Estamos chegando aqui pela Luz FM, nos estúdios da Luz FM, aqui na cidade de Frutal, nós estamos localizados na rua... Sacramento, altura do número 370, tá? E dizendo a você que estamos no bairro Estudantil. Estamos ao vivo em nossos estúdios, onde nós vamos levar para você muitas informações hoje. E é claro, lembrando a você que você pode participar, você pode deixar aí a sua mensagem pelo WhatsApp 984209741. Você pode participar junto com a gente também é, pelo site www.radioluzfm.com.br. Hoje nós estamos aqui com o comendador Rubens Janota. Olha a fera aí, Rubens Janota. É o cara que vai trazer informações para a gente. Bom dia, Rubens. Tudo bem, meu irmão? Bom dia a todos os espectadores da Rádio Luz FM. Ao Sardinha e todas as pessoas que nos ouvem, um bom dia. Bom dia. Janota, você hoje está jovial? Sempre fui, é o seu, são os seus olhos que não me enxergaram devidamente. <risos> oh, meu Deus do céu. Janota, Oba. comendador Janota, quantos anos Janota? Pode falar, não quebra não quebra o microfone. Não, importa. não quebra não, pode falar. 82? 82 anos. Eu quero justamente, eu perguntei a sua idade propositalmente, meu querido amigo, porque eu quero falar exatamente sobre isso. 82 anos. Vamos dizer, há 72 anos atrás, você se lembra que você existia lá da infância com 5, 6 anos? Eu acredito com 5. Com 5 anos. Então, se tem 82 menos 5? Quanto dá? Você é que é bom de matemática. 70 e... Ixi, a Dilma aí. 78. 78. Não é? é? Muito. 70 e... Desculpa, 77. Mais ou menos. 77 anos. Aí, nesse... 70... <risos> Por que Dilma? pode não, não falei nada. Ô, oh, meu Deus. <risos> 38 menos 49 dá quanto? Hã? Não foi ela que perguntou se 38 menos 49 dá... <risos> Eu foi não sei. Eu sei o que está falando. Muito bem. Ô, ô, Janota, o que eu quero falar com você, querido amigo É exatamente é, Sobre esses 77 anos Como é que era Na sua lembrança Lá com 5, 6 anos Há 77 anos atrás Como é que era a convivência de, um, de, um, de uma criança Porque depois nós vamos falar Da atualidade, mas lá atrás Lá naqueles bons E idos anos é, 77, 75 anos atrás Como é que era como é que você se lembra alguma eu coisa? Eu me lembro, Sardinha, vagamente algumas coisas que me tocaram, é, inclusive até algumas palavras que não saem da minha cabeça, quando eu, aos cinco anos de idade eu estava no colo do meu pai, minha mãe ao lado, meu irmão mais velho também, e muita gente na estação férrea esperando... Uh, os pracinhas chegarem, aqueles que foram tomar o Monte Castelo em Monte Azul Paulista, alguns parentes ali moravam, então passavam por lá e havia aquele. uma festa, diria, mas uma recepção calorosa a essas pessoas que tentaram ajudar a Itália, tenta, enfim. É, eu estava no colo do meu pai e eu perguntei o que, que é, o que, que é, como é, ou qualquer coisa semelhante, né? pergunta de criança. Meu pai falou assim, acabou a guerra. Que guerra? Você que sabia lá o que era guerra? O que, que é isso? Né? Não, não tinha ideia, mas a gente guarda algumas coisas é, interessantes. A reminiscência, a lembrança, mas alguma coisa é, chama a atenção, porque aquilo ficou gravado realmente aos 5 anos no colo do meu pai. Ô, ô, ô, ô Janota, essa, essa colocação é muito interessante. Eu me lembro também de algumas coisas que não vêm ao caso aqui agora, mas é, é, a gente grava, né? A gente grava. Você sabia que isso fica no subconsciente? É o ID, né? Fica no subconsciente. É. Você sabia que nós, no nossos cérebros, temos 95% de subconsciente e só 5% do consciente? É, tem gente que tem dois neurônios só. É? é como é que é isso? Não sei. Ué? <risos> é uma briga ferrenha, né? Porque essa essa colocação eu só estou fazendo porque às vezes a gente guarda traumas no subconsciente que trava algumas coisas da nossa atual existência. É ele flora em tempo de em tempo de defesa, né? Exatamente. Bom, hoje a Como é que foi sua infância? Eu acho que difícil, difícil. Uma infância difícil. É, mais ordeira né? com, com uma educação não digo invejável mas com uma educação muito bem acentuada pelo, pelos meus pais e pela sociedade que nós é, tínhamos à volta mas muito difícil muito complicada em tempo de guerra ainda 1948, 46 47 Muita dificuldade. As pessoas, principalmente no interior, ela tinha o seu galinheirozinho, tinha seu chuchu de parreira. É, enfim. Isso nas fazendas, sobre... né? Não, na, na cidade na mesmo. Cidade, Era bem diferente. Né? A, a, os nossos muros de divisa eram, é, eram de arame. Ou balaustra. Não. Arame mesmo. Arame, arame e, e pau de cerca. Ali, Nasciam as buchas, nasciam os, os chuchus, nasciam, enfim, tudo aquilo que os, os, os legumes seriam de penduricalhos. Então, ali vivia e me lembro até, Sardinha, uma coisa que eu não tiro da memória, segundo a segundo da minha vida, é, já que você está pedindo para contar a história. Sim, por favor. Na época da guerra, logo depois da guerra, houve um entrever o Brasil e mundo com a Argentina, talvez isso aí tenha sido o diferencial entre Brasil e Argentina, porque a Argentina sumiu de qualquer maneira o, o, o problema da, da contenção de determinados alimentos, principalmente a farinha de trigo. Não tínhamos farinha de trigo Nós tínhamos é, farinha de milho Portanto o nosso pão Era feito da farinha do milho Do milho, que chamava-se broa Não sei hoje se chama Continua, continua, continua, broa, como broa. continua broa Papai e mamãe Já com aquela dificuldade Com quatro filhos Dois já mais eradinhos Ou seja, eu com oito Meu irmão com doze Dez, doze ele, punha, ele nos colocava um em cada fila em duas padarias. Tá. E nós não tínhamos o direito de brigar na rua. Nós não tínhamos o direito da defesa na rua. Deixa eu te fazer uma pergunta só para concluir isso. Sim. Esse que você nós não tínhamos o direito era pelo regime que a, a, atuava no Brasil na época ou o regime familiar. Familiar. Pai. Familiar. Familiar. Né? Familiar. Maravilha. Papai não permitia que se brigava, que se fosse ríspido ou qualquer coisa assim. É, isso, de certa forma, impõe uma covardia na personalidade da criança, porque ela tem que se defender. Aí entra assim. o subconsciente. Aí entra o subconsciente. Mas ele nos colocava na fila para trazer o pão. Nós tínhamos que trazer uma broa a cada um. A broa tinha um formato amorfo, não sei que... Não sei te explicar, uma brua. E nós estávamos na fila, era uma fila grande. Era uma fila grande. Quando chegava próximo à nossa vez, os grandalhões vinham, batiam na gente, tiravam-nos da fila. Nós não brigávamos. Não podia. Não podia. Apanhava na fila, voltava para casa e recebia uma repreensão. Porque não levou a bro. Não levou a bro. Tem um ódio de fila. Tem um ódio de fila. Por no seu subconsciente. No então, e, e isso, já nota, é... atrapalha a atual circunstância hoje da sua vida. Não. Não estou dando um número não, lógico não, aqui, não. Simplesmente hoje, pela idade, pela, pelo meu tamanho, pela minha robustez forte, nunca... Como... <risos> Eu então eu brigo O Thor, de, por exemplo. O Thor. Então eu, eu digo, não vou enfrentar a fila. Então, não isso, enfrento. Então, mas isso ficou no seu subconsciente ficou, ficou. e trava, de alguma maneira, alguma ficou. coisa no sentido em todos os aspectos ficou, da vida. Infelizmente ficou. é lamentável isso, mas ficou. acontece. Janota, você disse aí, nós não podíamos brigar. Nós não podíamos. É, vamos dizer assim. Dizer, eu, eu, eu estou sendo, nesse momento, eu estou sendo atingido por alguém maior do que eu, covardemente, e não podia. Chegava em casa e levava a pressão. Você apanhou quando criança? Ah, eu levei uns, umas palmadas, sim. Porque você fez muitas coisas erradas ou porque a, era a rigidez mesmo? Não, era. Sardinha, toda criança é serelepe, né? Sim. Toda criança é um azougue. E o alinhamento da, da criação do meu pai, da educação do meu pai, não permitia certas coisas. Por exemplo, uma palavra que a gente aprendia na escola, a gente não repetia de forma nenhuma, jamais, dentro de casa. E se falasse, levava. É, não tinha a liberdade de expressão, não aquela que o pai ou a mãe determinou para a educação dos filhos... Então, são questiúnculas até, que somadas, havia uma irritação do educador pai e mãe, né? e quando chegava, chegava ao ápice, levava uma bordoada, levava umas palmadas. Tá, e eu sim. acho, Sardinha, Foi bom isso? Muito bom, muito bom. O, desculpe os meus amigos que se foram, desculpem. Eles estão lá e devem estar olhando para mim, ou para é nós, nós, com ou, certeza. É, mas eu tenho assim o prazer de dizer que essas palmadas foi a salvação da minha vida. Eu, eu, eu perguntei isso propositalmente, Janota, porque naquela época você não tinha, não tinha liberdade de expressão como criança, ainda, até mesmo acredito eu como jovem, então agora, depois nós vamos falar da atualidade da criação de hoje para aquela Em relação. Criança. Em relação. Como é que, como é que você analisa hum. hoje? Agora, me conta mais um pouco de você, é, no aspecto namorar. Quando eu digo aspecto namorar, porque era muito difícil nessa época, é, as mulheres andavam de maneira totalmente coberta. As mulheres que eu digo, as mulheres de família. E, e naquela época havia muito, por exemplo os pais escolherem os, os parceiros para os filhos, a mulher, os genros, as, nora. as noras. Aconteceu isso com você, irmão? Não, não. Não, não. Era mais liberal. Ele não tinha mesmo porque a gente, por qualquer razão, talvez por ah, não, não, não tinha o porquê de comentar com eles logo no início desse namoro, desse flete. não, não tinha o porquê. Eu acho que nós fomos criados, a minha famíliazinha foi criada com muita reserva. Então, nós não tínhamos essa liberdade. Né? Nem podia, né? Bom, até que podia, de uma certa forma, muito leve, muito... Sim. É, mas a gente não, não fazia isso. Para evitar exatamente... É, você foi namorar e não estudou o livro. Você foi... Tá, tá, tá, tá, tá. Entendi. Agora, eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto discreta. Para a sua pessoa peço permissão para fazer essa pergunta. Na época havia é, o baixo meretriz. Para nós não dizermos aí a zona onde os homens, como as dificuldades para as relações sexuais eram mais difíceis, acredito eu, que eu estou eu estou com 60, vou fazer 65 anos, e houve essa, já tinha esse, esse hábito dos homens procurar o Baixo-Meretriz. Na sua infância, você frequentou o Baixo-Meretriz você foi reservado? Nunca! Parabéns, eu também nunca. Nunca! Nunca! Nunca Nunca, nunca pegou a doença venera? Nunca! Que beleza! Isso é bom. É é, era ali. educação, Sardinha. A é educação esse. não vinha só no, no, no, na emissão de voz. É, com, é, com os cuidados, é, que já falamos um pouquinho atrás, como também a parte salutar, a parte de saúde. Saúde, né? A gente era muito, muito E bem, isso conta muito hoje na Janota. Muito, muito bem. Fala a verdade. E, e é interessante, Sardinha, porque que isso se acentua. É, nós estamos divagando? Estamos divagando? Não? Estamos falando? falando Fica Podemos bom, falar? Eu quero bom, cê tem Você tem ainda mais 40 minutos. Você ia à farmácia, tinha uma prateleirazinha, prateleirazinha até, naquele tempo era uma prateleira grande, e tinha ali 10, 20 tipos de remédio. Na maioria dos remédios que a família é, tinha, ela cultivava no seu quintal. Erva de Santa Maria, não sei o que, de, e vai, não dá para lembrar. É plantas medicinais. Plantas medicinais, uma reserva individual que hoje cortada não existe nem sabe quem é quem porque, enfim, planta se maconha mas não planta as é, plantas é, medicinais. As não plantas, cuidam das, plantas, das medicinais. plantas medicinais. Embora a medicina sugestiva hoje nós temos aí muitos médicos fazendo eu por exemplo só trato com plantas medicinais remédios pois medicinais. É, plantas a homeopatia é Salutaríssima, muito bom exatamente muito bom. Agora, Mas, Sardinha Até, só concluindo Isso fazia com que Nós outros, família é, Num determinado Momento, a mãe dizia Filho, pega a erva de Santa Maria Que a mamãe está com dor de cabeça Ou qualquer coisa assim <risos> Quer dizer, isso é, Eva cidreira. Erva cidreira Isso, e eu tomo até hoje é, Isso leva isso leva a uma organização familiar, porque houve um comando a necessidade e o porquê. Certo. Então, tinha um alinhamento. E a gente respeitava muito. Né? Eu sei. E é muito interessante. Agora, concluindo, hoje você vai à farmácia, tem 147.341,32 tipos de remédio. Né? Como é que o médico pode botar isso na cabeça? É, exatamente. Né? Agora... E, então, é, são diferenciais, Sardinha, são diferenciais que é, a gente, na idade, ela tem, que ser, ela tem que ser revista, tem que ser dita para ver realmente o diferencial que existe. Né? Ô, ô, Janota, você está falando aí naquela, nessa sua época, é, porque... Você teve adolescência? Muito restrita, mas tive. Teve, né? não restrita, tinha como não ter. Né? Sardinha, eu vou te contar uma história que está na minha cabeça, não sai até hoje. Eu falo para o meu filho, falo para o meu neto, falo para todo mundo. Então conta, que o mundo quer saber. Quando eu comecei a pintar os primeiros cabelinhos de ah. barba... <risos> Entendi. Meu pai disse, ao sair à rua, lembre-se, não faça às irmãs dos outros o que você não gostaria que fizesse com a sua. Olha que, olha que exemplo lindo, hein? Preste atenção. Que lindo. E isso foi. Isso foi. Eu carrego, transfiro. Eu acho que seu pai conheceu o meu. Eu não sei. Conheceu. Ele também tinha esse ditado. <risos> não faça a filha dos outros que não querem que isso. Ele dizia, não faça a filha dos outros de e, palhaço. E, por, e por, por qualquer coisa, Sardinha, eu não tive irmã. Não tive irmã. Só homens. É, criado meio... Cavalão, né? Tá. Meio... Meio, meio, na, na, meio no tranco. Cavalão mesmo. É isso. <risos> Maravilha. Ô, já nota. e aí... Bom, aí você começou a frequentar a escola, porque naquela época como é que era? Educação, vou frequentar a escola, como é que era? Você oh. morava na fazenda, não é isso? Não, na, na cidade. Não, você desculpe, você morava na cidade. na cidade. Que cidade que era? Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista, estado de São Paulo. É. Então, você é paulista mesmo? Paulista. Do pé rachado? Do pé rachado. Ah, tá. Então, como é que era a educação na época? Sardinha... É uma coisa que me traz uma lembrança maravilhosa. É, eu era ruim em matemática e.. O que, que eu era ruim em matemática e o que mais? Não sei. Estudos sociais? Não, não sei. Matemática Ciência, era. Ciência era bom. Não sei, não sei. Não, não você sei, é cientista verdadeiro. hoje? Sei. Mas, pô, você. Você pela natureza do seu comportamento educacional, não ent... as pessoas não entendem educação com cultura, né? A educação vem do berço, cultura se tem na escola. Na escola. Então nós já íamos para a escola. Isso no sistema geral, né? Nós já íamos para a escola com uma ideia de ordem organizada atendendo o superior que seram os professores, enfim, nós já íamos preparado para isso. Né? interessante, é, era muito diferente. hoje o professor entrava na escola, entrava na sala, nós nos levantávamos. É, exatamente. bom dia professor, bom dia. e filha para entrar dia. na aula. É? E a fila para entrar na sala. A fila para entrar na sala. E o hino, cantar o hino nacional. Cantar o hino nacional. Eu fiz tudo isso. Tenho o maior prazer, orgulho disso. É. Por isso a nossa bandeira do Brasil aqui. É, e muito pouca gente sabe os autores dele, né? Sim. É. Então, eu faço sempre essa pergunta, quem é? Eu acho que sabe o jogador que marcou o gol lá em 1927... Ou do Corinthians, ou de sei lá quem, que é o herói, né? Que a gente. Eu repudio esse tipo de coisa. Herói é o pai da gente que se matou para botar a gente na, onde estamos e que trabalhou com incessantemente. Esse é o herói. Outra né? coisa que eu, eu repudi. Não, não, não aceito. Quando chamam um ator, um artista ou qualquer ser humano, qualquer um, de celebridade, isso, para mim, é repugnante. repugnante. Repugnante porque celebridade é Deus, é Jesus. Ninguém tem esse título de celebridade. Mas, o, o, o Sardinha, as coisas tomaram um rumo é, por indicação de alguma coisa, não sei de quem e por quem, não sei, televisão ou rádio, ou sei lá o que, influência política, não sei o que, não sei o que. É, botaram a gente num carreador. Exatamente. Exatamente. Você passou a pensar aquilo que eles estão querendo que você pense. Infelizmente. Né? Então, e a gente já não aceitava, porque tinha uma formação, apesar das restrições, o pai ensinava a cabeça independente. É. A própria, a própria maneira de viver, né? maneira, você tem que buscar o teu remédio, você tem que criar o teu remédio você tem que criar, amarrar o teu sapato você tem que cuidar o teu sapato eu você por tem exemplo, já dá... nota dizendo, eu, eu falo emancipei como ser humano na vida com 10 anos, porque com 10 anos eu já ia para a escola, é claro era muito longe, eu morava na fazenda no sítio, e eu ia a cavalo tinha que ir porque era 15 quilômetros nossa senhora, coitado eu, do cavalo hein? coitado do cavalo, e eu matei quatro o cavalo não, não, não aprendeu nada também eu também aprendi pouco é. mas a gente ia para a escola e tinha problemas tinha problemas chegava, se levantava de madrugada para ir para a escola chegava correndo para almoçar para ir trabalhar para a roça, trabalhava até anoitecer é, você já me havia me contado isso, é é isso. e isso foi a melhor coisa perdão fica à vontade, fica à vontade isso foi a melhor coisa que me aconteceu, de eu trabalhar desse jeito. Quando eu digo, os 10 anos mesmo, disse, hey", foi o seguinte, eu já comecei a ter responsabilidade que o próprio pai jogou em minhas mãos, é, em ajudar a cuidar é, da, é, das pessoas é. que trabalhavam com a gente. Então, você falou, eu te, então eu já tinha, a, a gente já tinha os, as nossas independências. A gente fazia o que achava que era certo. Com você aconteceu isso também? Muito, muito, Sardinha. Aí eu passei a ter uma cabeça mais. Des... Chega um pouquinho para cá. Eu Ai, passei a ter ligar. uma cabeça mais. É... Mais, mais exteriorizada, mais, mais aberta, né? mais aberta é... na criatividade. Né? É, me é, deu... Essa é a grande importância. É, ele me deu um espaço muito grande na, na criatividade, na inventividade. Exatamente porque nós tivemos que buscar soluções. E por do porquê? E tudo, Sardinha, tudo que você botar uma interrogação na frente, você vai buscar o... A resposta. A resposta. Exatamente. Isso, isso, sem exceção. Você casou com quantos anos? 25. Uma boa idade, né? Não sei se boa. Boa idade. Boa Não idade. sei. 25 anos. Boa idade. Não sei. É, quantos filhos você tem hoje? 3. Quantos anos de casado? Não lembro. 1965. Não, não sei fazer quanto 1965? <risos> é, como é que é o negócio? 65? 48 mais 9, como é que é? <risos> 65. 75, 85, 95, 2005, 2015, já fez 50 anos, 2015. Né? Agora, mil, já está com 57 anos de casado. É. Já passou da bodas de ouro e, e lá vai. Bodas de tungstênio, nióbio. Agora, quem sabe contar é ela, porque o que ela aguentou não é fácil. Calibrezi... A heroína. O, é, é. Como é o, que é o nome dela? Arismar. O calabrezinho aqui é bravo. É bravo. Nossa. Mas apanhou muitas vezes dela. Muito. <risos> então, você não é bravo. Ué, mas o que, que eu vou fazer? Pode deixar que eu faço. Ô, ô, ô, Janota, Sim. você tem várias formações, né, meu irmão? Você é advogado, fala tudo, porque eu não falei no início, que eu queria perguntar para você. Não, a gente tem algumas formações, Sardinha, interessante. Eu não sei o que é futebol, eu não sei o que é corrida de automóvel, eu não sei o que é sentar em boteco e tomar uma cerveja, eu não sei trombada de automóvel eu não sei torada eu não sei nada disso mas é, aprendi algumas coisas sim e, da área buro, da área é, exata e, e inexata nós chegamos a fazer alguma coisa assim que me dá alguns, algo, que me dá um cabetal, cabedal para o desenvolvimento daquilo que a minha os meus dois neurônios conseguem discutir, né? Tá certo. Mas você... Bom, o, o Janota criou várias coisas fantásticas. Janota... Me fala, aquele... eu não vou lembrar. Eu fiz uma matéria com você, eu tinha 15 anos naquela época. Aliás, faz 15 anos. Melhor é dizendo, não... melhor dizendo. Melhor dizendo, né? Você tinha 15 anos, eu não tinha nascido, Sardinha. É mesmo? É, para Fica revelando as coisas para é, Mas, Janota Só fala de uma das coisas que eu achei Tem outras coisas aí que nós não vamos falar Que infelizmente A, a, a burocracia Eu diria burrocracia Deste país dos, a, Das pessoas que se acham donas Da verdade Não permitiram que isso seguisse à frente Mas que são fantásticas e que nós não vamos revelar aqui Mas você me deu uma matéria uma vez Inclusive nós filmamos mostrando um trabalho de com os travesseiros, com os colchões, que seria, poderia ser usado nos lençóis da, da, da, da, dos hospitais, nos próprios lençóis de casa. Em hum, rápidas palavras, diz alguma uma coisa sobre isso. Não, Sardinha, eu visitando, eu estava no hospital, ou visitando alguém, não me lembro bem como é que foi, eu só me lembro a cor do colchão no hospital. Azul. Sim. Em dado momento, ele, ela, a, a senhora que fazia parte da limpeza... A camareira, vamos dizer assim. É, a senhora que... que ela veio lá com os aparados. Ai, meu Deus do céu. Não, deixa, vai, pode deixa, continuar. Deixa tocar? Deixa tocar. Deixa tocar. É, e era o colchão, meu Deus. Esquece o telefone. Colchão azul. Azul. Então, né, é, ela foi fazer a limpeza. No que ela começou a fazer limpeza, eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela o que, que é isso. ela falou, álcool 70. Álcool, 70. álcool 70, que ela tá fazendo a limpeza. A limpeza, que é a higienização do. É. o senhor pode fazer uma gentileza? posso pegar lá? Não. Deixa eu pe... só para ver o que está que acontecendo é urgente, eu sei que é urgente nós estamos não, ao vai. vivo eu sei que é urgente, mas desculpe desculpe, mas vamos lá não, não, não nem vou falar não é só para saber muito bem, enquanto já nota prepara ali eu digo para você que não, é que, que nós estamos ao vivo aqui pela luz FM é? Né? Estamos ao vivo. Estamos também no canal Mais Brasil. Tá? E estamos também no Facebook do, da Conexão Luz FM. Continuando. Vamos lá. Nós estávamos na. No, no colchão. No colchão. O álcool 70. Então, é, o álcool 70. Perguntei para a senhora, já com a cabeça voltada nas epsias, vendo o acabamento do hospital, vendo o. o o porquê do azulejo entre intra-azulejo poderia ter uma, uma sepsia diferenciada. Eu já entro, eu já entro é, com essa visão de tudo. Tá não, já entro, já. Aquilo fica na minha cabeça. não porquê eu não sei. Eu devia pensar em nota de 200, <risos> ser dono de banco, mas burro. Eu tenho que pensar nessas coisas, o que, que eu enganado. vou fazer? Eu é vou o meu jeito. de você. É o meu jeito. Não, mas vou discordar de você. É. Você, até o momento que você está falando isso aí, você, não, desculpa, não, não permite que você diga que você é burro. Muito pelo contrário. Você está pensando na, na atualidade e na saúde é. da humanidade. É, e, e, mas eu podia pensar em nota de 200, né? Não, Por, mas, mas... pelo menos meia, meia. Para que, que você quer nota não, de 200? Você, lá. Não, você é burro, você não sabe gastar? Eu comprar sorvete. <risos> bom... Então, é, me aguçou, porque o álcool tem uma formação é, é, a, a, a, a, de água, a composição com água, e o álcool, ele, ele esteriliza sim, ele esteriliza sim, mas o, o colchão, ele é de napa, não é? Sim, De napa, normalmente sim. azul de hospital. O que que acontece? Ela está fazendo a sepsia. Passou, evaporou o álcool Fez a sepsia superficial Evaporou E o álcool foi para onde? A água, a água Foi para onde? Para o pro pro centro, centro do colchão Onde é que mora o ácaro? Ac no centro do colchão Pronto, morreu o assunto Quer dizer, na verdade o álcool não fez nenhum sentido. Nada, adiante. ela fez momentânea. É um absurdo, é um absurdo a sepsia, não, não concordo. E aí comecei a, a desenvolver, na cabeça, que a gente não tem estrutura para isso, tem pouco, tão pouco equipamento para que se chega a tal, mas a, a, a cabeça funciona dessa maneira, é aguçada. Por quê? Sempre tem uma interrogação. Sim, sempre tem uma interlocação. E eu, nós achamos, ou eu achei, desculpa a modéstia do, do singular, mas eu achei uma saída, que é a impermeabilização do travesseiro e do colchão. Veja, Sardinha, vai no hotel, vai na pousada, vai no ônibus, porte sua cabeça sobre esses elementos. Quando você atenta o travesseiro com a cabeça, você tem insuflação daquilo que nós falamos do acro contido Sim, lá dentro. Sim, o acro, exatamente. O que que acontece? O acro, etc, etc, fungos, lé, lé, lé, lé, lé, lé, conjuntivite. Está tudo ali. Está tudo ali. Então, ao que você respira, você está puxando aquilo. E há uma contaminação. Generaliza essa contaminação. Embora nós tenhamos autodefesa, mas isso é. Temos sim autodefesa, mas soma isso tudo sim. dá uma defesa precária, porque nós estamos sobrecarregados por aquilo que não deveríamos ser carregados. Uh, então comecei a desenvolver, voltando a dizer, desculpa a imodéstia do singular, mas comecei a desenvolver um processo e consegui. Esse travesseiro, ele é virgem a todo tempo. Por quê? Porque ele é removível, ele é substituível. Não o travesseiro, sim o elemento que cobre. Que cobre o travesseiro. O travesseiro. Por quê? O hotel, por exemplo, um hotel grande, tem lá 100 travesseiros. Sem travesseiros. Como é que você lava esse travesseiro? Aonde você pendura esse travesseiro? Como é que você Só troca fazer? a flonha que não vai adiantar absolutamente nada. Entendeu? Esse é um caso. Isso é uma realidade. No hospital, a mesma maneira. Nos colchões. Não tem como. E se trocar o travesseiro fica muito caro, se trocar cada vez que usa. Aí não tem como. Não tem como. Mas você não conseguiu desenvolver isso, não foi para frente, por quê? Sardinha, o que eu disse para você há pouco, eu deveria ter aprendido dinheiro um pouco e não sei. Bom, eu não vou... É, Sardinha, a verdade é verdade. aprofundar nesse Sardinha, tema. Sardinha, essas coisas na mão de, um, de uma pessoa que tem é, que é aguçada com, é, comercialmente, e ela leva para frente. Eu não consigo. Precisa de dinheiro. Hã? Precisa de muito dinheiro. Ah, precisa se levantar. Isso então, é senhores possível. empresários, Luciano Ramos, de repente é um projeto interessantíssimo para o senhor... Senhores deputados, senhores governadores, por que, que vocês não pensam um pouquinho na saúde? Essa ideia é fantástica. Eu lancei, fica aí no ar para quem está vendo a gente, de repente, está certo. Já nota, vamos voltar agora numa outra... Agora, agora nós vamos falar um pouquinho... Só voltando um pouco. A custo de 0,8 centavos por troca de proteção. 0,8 centavos por troca de proteção. Não tem custo. Não tem custo. Você tem que aprovar isso em algum lugar? Como é que é? Não, eu já nem penso mais. Não, Mas tem? Não, tem. Tem, não visa, por exemplo. Então, senhores empresários, retira já. tudo que eu disse. Deixa eu te falar uma coisa. E aí depois, como é que você analisa hoje? Depois de tudo que você passou, depois é, é, traumas, depois de coisas maravilhosas, momentos altos, momentos baixos em toda a sua vida, já com 82 anos de idade. E hoje, como é que você vê a criação dos jovens, as crianças. É... Eu estou falando parte familiar. Não estou falando da educação. Educacional, educação... Não, educacional. Educação não, cultural, não cultural. Não cultural, cultural. Não. Porque a cultural nós estamos aí numa a situação re... muito difícil. A margem, né? Bom, Sardinha, eu vejo hoje: o pai para garantir o sustento de uma família, na grande maioria, é... ele tem que trabalhar 59 horas por dia. E ele não tem tempo mais para educar a família. Não tem. E se tiver, ele não suporta o cansaço. Como é que Até... você analisa isso? Isso é porque quer o ritmo de vida financeiro, a situação de viver em melhores condições, obriga que o pai e a mãe trabalhem, e deixa o filho com babá, deixa o filho com, na creche, é. isso é porque as pessoas cresceram financeiramente e esqueceram o lado familiar? Bom, que você não tenha financeiramente é, condição de levar e que seus filhos tenham as crianças pequenas de creche, deixa bem, Sardinha, é, que educação, a senhora de creche pode dar aos seus filhos em relação ao que você tem. A, a cabeça dela é uma coisa, a cabeça do pai e mãe é outra. Se bem que é, os, a, as abenegadas senhoras de creche têm a consciência de levar avante... E, e com presteza, porque tratar de criança. Um trabalho um, digno de respeito. árduo, digno de respeito, a elas nossos cumprimentos. Mas nem sempre a autoridade dela ou a condição dela de dirigir aquele filho em relação ao pai biológico. Ainda, ainda falando do DNA, né? É. Falando né? também do DNA do, então, da criança com o pai e a mãe. É, você formou, você formou uma cultura.. É, em partes direcionada ou bem confinada, que batem com a outra, que não tem o mesmo, é, que não tem o mesmo sentimento desse pai ou daquela, daquela é, é, cuidadora de criança ali na creche. Então, é, hoje, a obrigatoriedade do pai é tão violenta, tão grande, que não tem mais. E, e, ele está tão arrebentado, tão cansado... Que ele não tem condição, ele está deixando para lá. Janota, eu não perguntei, vou voltar e perguntar. Na escola, você levou alguns puxões de orelhas da, da professora? Foi algumas vezes para a diretoria? Fui, Sardinha. Foi. foi. <risos> Quem não foi? Fui. Foi. Havia aquele problema de bater nos alunos ainda? Havia, ou não? Havia. <risos> havia. É, bis, bis, bis, bis, biliscão. Biliscão. E aquele negócio de puxar aqui, ó? Não. Não? Não fazia. Então, se fizesse, eu perdia a estribeira e dava na orelha mesmo. É né? mesmo? Eu já era mais robusto já. Mas, Sardinha, tem uma história. Que eu... <risos> tem uma história que eu não me esqueço, Sardinha. Tinha um Bedel. Que ele não gostava de mim. Porque. O que, que você fez para ele, Janot? Não, tudo que eu fazia era a dianteira. Eu ia levantar, eu tinha a turma do esporte, ia levantar peso, eu levantava um maior. Eu ia jogar vôlei, eu não jogava vôlei, eu voava na bola e tirava a bola do chão, antes dela chegar ao chão. E o meu pai não deixava que eu participasse. Por quê? Porque, de certa forma, eu tinha que ajudar a família. Não era a cabeça dele o esporte. Você ia se destacar em outra coisa. Infelizmente, é a realidade. Então, quando eles é, falavam, você vai jogar aqui amanhã, domingo, às tal hora. Eu falava, não, eu tenho missa. Começa a irritabilidade do, do diretor. E nisso, é, o Bedel sempre propaga, não chama ele mais, não, ele tem essa história toda. Uma ocasião, Sardinha, eu precisava... E eu era ruim, como eu te falei, em matemática. E o que mais? Era ruim, não, sou. Bom, eu precisava de dez... Eh, ah, desenho. Desenho geométrico. Eu precisava de dez na matéria. Perdão, nove e meio na matéria. E o professor queria, de alguma maneira, me me pôr na parede. Começou a aula de, de começou o exame de fim de ano, Sardinha. Exame de fim de ano, exatamente nessa aula de geometria. E a professora era mulher do diretor. Ela tava louca para me pegar. E eu não fazia essa prova, já passando já os 55 minutos. E eu não fazia nada, e ela só com aquele ar de sorriso, hoje eu te pego, hoje eu te pego. Lembrando que quando nós entramos na sala, foi dito o seguinte, só pode lápis, borracha e papel, não caneta, tinteiro, não régua, não compasso, enfim. Uma colinha podia. <risos> não dá pra <risos> Bom. Sardinha, aquela, tempo passando, já faltavam uns três, cinco minutos para ir, para terminar. Eu fiz um círculo, à mão livre, tão perfeito, tão perfeito, e fácil qualquer hora que você quiser, tão perfeito, o que veio na minha mente no momento. Eu o fiz, eu fiz tão perfeito e entreguei a prova. Um círculo, simplesmente. Um círculo e um ponto. Ela, quando eu entreguei, ela chegou até a mesa dela, viu aquilo de pé na frente. Fui lá, mandou. Tem que ir, né? É, chamou o Bedel. Veja lá se tem é, é, é, compasso. Não. Vê os bolsos. Não. E como é que você fez isso? Eu fiz. Fazendo? Fazendo. Aí ela disse, se... Se, se, se achar o compasso por aí você vai ser expulso chamou o diretor o diretor, o Bedel e depois em seguida chamaram o meu pai olha, ele falsificou esse documento aqui ele fez com... Compasso. com compasso tanto é que ela pegou um compasso dela e bateu exatamente, de irregular perfeito ele fez isso aqui e fez com, com compasso. E ele vai ser expulso, porque mentiu e falsificou o exame. Meu pai olhou assim para mim, do jeito que ele era, olhou firme para mim e falou, Diga, Rubens, falou, fiz o que tinha que fazer. Está aí. A professora disse assim, o diretor, o diretor disse assim, mas como é que você fez isso? Se você fizer na minha frente aqui, eu te dou os dez e assunto encerrado. Meu pai pôs a mão no meu ombro, porque ele sabia que se eu não fizesse, os dois iam ser expulsos da escola. Né? E eu fiz, Sardinha, na frente do diretor. O círculo com, com, com o ponto central, com a mosca. Então, foi isso uma das coisas que eu não, não, nunca, jamais esqueci. Numa outra, numa outra também interessante, Sardinha tinha, era desenho artístico. Pô, eu não sei, como é que eu vou fazer desenho artístico? Eu não, eu não sei nem escrever, pô. No alfabeto vou fazer desenho artístico? E também passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. Eu peguei a folha de... de de exame, fiz um retângulo central na folha de exame. Você lembra do espuminho? Sim. Espuminho. Eu tinha, ali você podia ter todo o equipamento para fazer sim, desenho sim. artístico. Eu peguei o meu lápis, tirei o grafite dele, raspei. Tá. Raspei e fiz um montinho de grafite. Naquele. Usou espuminho? Naquele quadrinho que eu fiz. Eu passei, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, eu ia tirar zero, o pau eu ia comer, fiz aquilo lá, tudo, escureci aquele pedaço, né? e pus embaixo, aí sim, já formatou a ideia, vi diverso. Tá. Um senhor de cor, chupando jabuticaba no escuro. <risos> Aí se apertou, se abraçou. Tanto abracei que isso deve estar no... Se não tiver no é MEC... Ti, é Que coisa se não fantástica. Não, se não tiver no MEC, eu não sei onde é que está. Eu sei que pegaram aquilo... Enquadraram... Nunca mais vi. Agora, que diabo tem a minha cabeça... Deixa chegar eu te falar. Um eu, eu, eu vou... Nós temos poucos minutos. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita em Deus? Muito. Muito bem. Ele é o chefão. Então, acabou. Então, não se discute absolutamente nada. Agora, eu vou dar a minha opinião. Hum. Você é como todos os seres humanos são? Todos, todos são iluminados. Eu acredito que sim. Todos somos iluminados pelo Criador. Acho que sim. O, o nosso Pai Celestial colocou em nós um coração e dentro do coração uma luz. Agora, para que isso funcione? Aí eu não sei. Você Se exegitar. Você tem que simplesmente botar o cérebro para trabalhar, que o teu cérebro, o cérebro do ser humano é fantástico. Só fazer isso, é só dizer: "Eu posso tudo". Tem uma passagem que Jesus na Bíblia que Jesus disse aos discípulos quando apareceu um senhor com um menino, isso é real. E disse para o mestre, mestre, cura meu filho, ele é lunático Ora cai na água, ora cai no fogo. E eu o apresentei aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Por favor, cura o meu filho. Jesus estendeu as mãos sobre a cabeça da criança, mas antes ele disse, Oh raça incrédula, até quando eu estarei com vós? Isto foi dicionado exatamente aos doze discípulos que o seguiam. E aí, depois, um, os discípulos reuniram com ele, separaram. Ô, oh, mestre, o que, que o senhor fez ali? Afinal de contas, nós, outros, nós, todos os doze discípulos, não conseguimos fazer aquilo. Ele falou, "Tua falta de fé. Porque se disserdes para aquela... Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha, transporta-te de lá para cá, ela transportará. Até quando achas que eu estarei com vós? Podereis fazer tudo isso e muito mais. Ele estava brincando? Então você simplesmente usou a sua criatividade, você acreditou que você podia... Agora nós não podemos deixar de falar aqui como espírita, cardecista que eu sou, que você tem mentores fantásticos. Eu devo ter. Eu devo você ter. tem mentores especialistas em todos os aspectos, é só você. Você simplesmente o E você é espírita e você não é espírita, você é que Isso é a pura realidade. Estou mentindo? Não. Então não, é, é não. por aí. Então nós conseguimos tudo que nós queremos... E eu vou dizer uma coisa, trazer aqui foi um prazer muito grande, tive essa ideia, e também, porque eu não faço nada sem a intuição divina, eu não existo sem a intuição divina, eu não existo sem a ajuda dos meus amigos espirituais, eu não existo, como você não existe, como você que está nos vendo aí também não existe, nós precisamos acreditar em alguma coisa, nós precisamos crer em alguma coisa, com o objetivo de eu posso, desde que você esteja fazendo para o amor, é. desde que você esteja fazendo para ajudar o seu próximo, porque tudo que você aprendeu aí, você transbordou para o próximo, mas a minha situação é muito difícil, todos nós temos difícil, nós estamos num planeta de provas e expiações, e se estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos passando por provas, testes, como você passou lá na escola, eu não sei nada sobre desenho eu não sei nada sobre isso mas você aplicou aquilo que você sabe que aplicou aquilo que tinha que ser aplicado e aí entrou a sabedoria sua por captar a mensagem da espiritualidade maior e fazer aquilo que tinha que fazer e que isso, queridos amigos, queridos internautas que estão nos vendo, queridos ouvintes da Luz Eterna, se dizer para você aí que diz, eu não consigo nada, eu não posso nada. você pode tudo Está aí o exemplo. Não, é, verdade, é verdade. Isso é um exemplo. Você pode tudo. Então eu quero aqui, com os outros alguns minutos que nos restam, agradecer a você, dizer para você que eu fiz questão de fazer essa entrevista contigo pelo exemplo de vida. Né? Pelo exemplo de carinho que eu tenho por você Muito e tenho obrigado. por todo mundo. Mas isso, isso. Nós precisamos começar a, a mostrar isso para a humanidade, que você é capaz que você pode, que nós conseguimos. Nós estamos vendo exemplos fantásticos que eu não vou falar aqui para não entrar no clima politiqueiro. Política é uma coisa, politicagem é outra. E eu não vou fazer politicagem jamais. Sou político. E você não sabe, político, eu sou político, Porque Jesus foi o maior político da Terra. Foi. Certo? Meu, mas sem ser politiqueiro. Sem ser politiqueiro. É, exatamente. Eu deixo aí as camas, o microfone, mais uma vez, te agradecendo imensamente e dizendo para você que nós vamos estar sempre à sua disposição. Sardinha, eu agradeço também, eu acho que é oportuno, mesmo porque quando a gente é colocado numa posição de arguído, é o meu caso hoje, a gente tem que repensar, pensar, para é, é, reviver a memória e colocá-la num sentido bem diretivo, bem é, acentuado, para que isso surta um efeito a quem nos ouve. Exatamente, é. esse é o objetivo. Agora, é interessante, Sardinha, como ponto final, é, tudo aquilo que nós falamos é, tem a parte ordeira. O que o pai dizia, pense e decida. Exatamente. Né? É, é melhor é. uma decisão errada do que uma falta de decisão. Exatamente, exatamente. É? Não é verdade? E na vida nós erramos muito. Um exemplo. Um exemplo. Na época de criança, eu ia comprar sorvete, só tinha sorvete quando eu ia para a escola, ou voltava da escola, alguma coisa. tem um sorvete de nata e um de limão. Nata e limão. Era de é, é, é, palito. Sim. Picolé. Eu sabia o que eu queria. Eu vou no picolé, eu vou no, no, no, no limão. No limão. Amanhã eu vou no... Nata. Nada. Muito bem. Hoje, vai na sorveteria, tem 235.432,27 <risos> centes de, de sorvete. Você não sabe qual pegar. É verdade. Eu estou eu, eu brincando? Não estou. Não, é verdade. É a pura realidade. É a pura realidade. Você é perdeu. Você perdeu a tua diretiva. É. Você não sabe onde vai. Se aperta o botão, acende a televisão. Se aperta não sei o que, acende o ar-condicionado. Se aperta não sei o que, liga o automóvel. Não, e está acontecendo agora o seguinte, você chega na televisão e fala, quero assistir o canal tal, você vai ela automaticamente. É. Comando de voz, acende a luz tal, a luz acende. Então, encerrando, <risos> o, o, encerrando, é, encerrando eu digo o seguinte, o que não usa trofia... Exatamente. Exercite os seus dois neurônios, como eu exercitei os meus dois, para buscar a saída. E tem. Muito obrigado. Na medida não... que você acelera, você energiza, você tem a contaminação dos outros neurônios por osmose. Exatamente. É, exatamente. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Nosso tempo arrebentou. Lembrando que segunda-feira nós vamos estar aqui ao vivo com o Marques e Amarildo, essa dupla maravilhosa, o Marques e Amarildo. Amarildo. Os dois vão trazer um exemplo de vida lindo para nós. Eles vão mostrar para nós a importância da musicalidade na nossa vida, porque eles vão cantar também, são dupla, são músicos profissionais. Né, Amarildo? Né, Marques? Duas pessoas maravilhosas. E vamos trazer também a Luaristide, lá em São Luís, no Maranhão. Um beijo no coração para você. Chico Nogueira. Um beijo no coração para você. São seres humanos maravilhosos que nós temos o maior respeito. Meus amigos, muita paz, muito obrigado a todos vocês. Lembrando, você pode acessar o www.radioluzfm.com.br, ver o nosso aplicativo, baixar o nosso aplicativo e assistir, não, ouvir, porque a rádio não tem imagem, a não ser quando nós entramos aqui, né? Pelo Canal Mais Brasil e também pelas redes sociais. Um beijo gostoso no coração, muita paz nessa segunda-feira, até à tarde. À tarde eu volto fazendo música para vocês. Segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, Marcos e é Marido numa entrevista muito especial para a gente. Os nossos agradecimentos ao Vital Donato, os nossos agradecimentos a vocês, telespectadores, os nossos agradecimentos às pessoas que direto ou indiretamente participam com a gente. Fiquem com Deus, muita paz.